No momento, a justiça deu reintegração de posse desse terreno aqui, que envolve essa parte da igreja. Mas a questão vai além disso, porque toda essa área aqui, ó, que hoje tem casas e lotes, também está em discussão judicial, mas não envolve esse processo. Isso porque, segundo o senhor Clóvis, toda essa área aqui também pertencia a ele. E eu não comentei com ninguém, nem com a minha família. Eu sequei, fiquei tão mal. Onde eu estou hoje? E eu estou com 88 anos, eu nunca neguei nada, eu nunca falei uma mentira para ninguém. Sim. E fui processado. Mas aquilo me criou uma revolta tamanha tá, eu achei ridículo. Eu falei, isso é um absurdo, é um culto. Mas, não é possível. E que estava usando a igreja. Okay. E que ela ia ser responsabilizada por isso. Quando fez a missa, eu mortifiquei o nosso e falei que a igreja estava sendo usada para esbulho e paterna. A igreja omitiu. Mandou, passou lá para o advogado da igreja, fui lá. Fui lá e falou, não, mas eu vou mandar lá não sei quem. Aí mandou um engenheiro lá. Botaram uma faixa lá, que o dinheiro estava sendo doado para a igreja. Quando eu cheguei lá, estava lá o, o vereador, mais uma turma de gente, mais o padre, que era o padre Celso, estava lá. Aí o engenheiro abriu uma escritura lá. Pô, está aprovado, eu não vou nem discutir, isso é óbvio. Porque ele não ficou com tudo que eu tinha, porque não quis não ficar. Faz. Então eu ganhei a zero. Ok. Ele entrou e eu ganhei a zero. Está aqui o processo. Falei, vocês vão ver o lá depois. Falei com eles. Hum. Ainda falei para eles, se você, vocês quiserem resolver o um negócio aqui, fala consigo, você senhor tá vai mandar os betos lá não chegar. Assinado, porque aqui só tem lá de frente E no outro no mesmo dia, taquei um anúncio desse tamanho do Rolac ele, ele virou para a gente e falou, não, eles dizem diz que não quer não Que falou lá com o tal vereador O vereador disse que a prefeitura ia resolver tudo Então resolve Na época da, da, da, da construção da igreja, o senhor chegou aí lá? O não, chegou para depois, depois comecei, não, depois que começou o conselho, agora é a justiça que tem que resolver Pode escrever isso tudo o que o senhor quiser é. Senhor. Agora, que esse, se esse pessoal lá reclamar alguma coisa, porque eu vou entrar na justiça contra todos eles, todos que estão devendo. Eles devem cobrar lá do, do vereador. Pode escrever isso também. É Procura o um vereador, que é capaz do vereador resolver é isso. Se aquele como tivesse bom senso, se tivesse juízo, tivesse vergonha também, era fácil resolver. Agora, lá tem muita gente boa, que eu até respeito, que a gente que tem. Tira cumpriu, muita gente comprou não conseguiu pagar, eu dei o terreno. Tem gente que morou lá que eu dei o terreno, tem gente que mora lá que eu dei o terreno e tem gente que não pode pagar, mas eu respeito. Agora vagabundo não tem vez comigo e nunca teve. É complicado, né? Para tentar lançar um pouco de luz sobre esse processo, porque a grande dúvida é se a posse do terreno pertence à imobiliária. Como é que a igreja tem a escritura do lugar? Quem ou de que forma houve essa sobreposição de propriedade? Nós fizemos um pequeno levantamento junto à imobiliária segundo o histórico dela para indicar então as várias fases do processo do loteamento bairro Serra Verde e Serra Verde 2. e assim tentarmos elucidar um pouco a questão que vem sendo discutida. Primeiro, em 1979, um homem chamado Enéas ganhou a posse de um terreno ali nas proximidades que envolveria inclusive a região da igreja. Entre 1980 e 83, a imobiliária adquiriu as várias outras partes do bairro, ali eram várias propriedades, e ele fez então o um englobamento dessas áreas e o um loteamento do Serra Verde. Nos anos seguintes o bairro cresceu e foi vendido inclusive a terceiros. Nesse período ainda de 83 a 96, a imobiliária adquiriu outras propriedades na região e fundou o Serra Verde 2. A área em questão... Segundo o processo, algumas pessoas afirmam ter visto cerca lá naquele lugar, e inclusive a construção do alicerce também foi confirmada por outras testemunhas. Entre 92 e 93, a igreja então ganha a posse e a escritura do terreno onde hoje ela se encontra. Em 94, iniciou-se o processo contra o Sr. Clóvis, em 96, houve então o início aí do processo de reintegração de posse. Vamos agora acompanhar o relato, segundo o Sr. Clóvis, de como ele se foi surpreendido por essa questão da escritura, e como ele conseguiu desenrolar esse processo ao longo dos anos.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 A igreja tinha ganhado escritura em cima tinha, do terreno. tinha tinha escritura. A igreja tinha escritura. Ele falou, é óbvio, não vou nem discutir. Falei, é óbvio que eu vou ocupar essa porcaria. O padre César está falando, você tem medo de ir para o tem medo de ir para o lugar que ele for. Falei, falei, bom, o que, que acontece? Quando aconteceu isso, eu vim me preocupar. Falei, como, é, como é que a igreja tem essa escritura? De lá não pode ser que eu não Mas aqui, ó, Aqui tem um confrontante. Você quer ver? Nessa planta aqui, ó, foi, o cara tinha me dado quando, quando me vendeu o rotamento. Esse aqui, ó. Antônio Machado. Tem uma área aqui que pertence ao Valdomiro. Tem uma área que, que, que a pista cortou aqui, ó. está bem aqui assim, ó, que ela pertence ao Valdomiro. Mas está até invadida. Valdomiro é o que doou para a igreja Só que tem que o Vandomiro é dono da área de cá Essa parte que cortou aqui, está invadida lá Entendi Mas é essa Mais aqui. lá embaixo. É a área da esquerda Da esquerda da rodovia ainda o Serra Verde, daqui para lá, fica Sim. direto ele, ele incorporou a. Ele, ele tem uma área de cá, do lado de cá Onde hoje começa aquele outro bairro ali, né? É Eu falei, ó, se o, o Vandomiro limitava aqui com o Enéas o Evandro Almeida tem que ser citado, para uso campeão, a pessoa tem que citar todos os confrontantes. Sim. Falei, então, ele foi citado. Fui lá em Emerald, pedi o um processo, pedi xerocar o processo, e mandei xerocar. Aí eu tive uma surpresa, ele não só foi citado, como foi testemunha do outro. do Enéas. Entendi. Bom. Então acabou. Uh, Peraí, como é que a escritura chegou na mão da? da a como é que só descobriu? Ele, deu, essa ele deu a escritura. Só que tem como terreno dele dedicar. Ele filiou na dele. Ele Sim. deu a escritura do outro terreno. Ele e eles ocuparam o terreno. Ele da deu de lá. a escritura dentro do meu, dentro do terreno dele e usou o meu terreno. Bom. Então, o que, que que acontece? O mundo está perdido. Tinha, teve a primeira audiência e, e, o, e o candidato, e o, o advogado dele, o Alomiro, era o tal de Marcelino, foi embora para São Paulo, tem até o telefone dele aí. E esse Marcelino, até surpresa que eu tive, viu, o advogado da Mitra, lá na audiência, eu, eu falei com o, com o tal de Marcelino, o um negócio assim, está assim, ó. Aqui. Ele falou, aí, o, o ele ainda falou com os filhos do Valdomílio, ele o estava doente, os filhos dele estavam lá. Ah. Foi, não vamos perder tempo, não. Isso aqui tem que sair, partir para o acordo é agora. Liquidar o assunto. Isso aí ia é perder tempo, é jogar dinheiro fora. Mas depois a juíza perguntou se tinha possibilidade de acordo, o advogado da falou, ah, não quis não, não, não. Perícia, o advogado Amílio também não quis. O acordo. Meu, o meu, advogado o Marcelino, falou: Nós queremos fazer o um acordo. O advogado da Bita não quis nem assim nem indicar perito. Aí, diz nem que é juiz indicasse, porque quem vai pagar a perícia, quem pagou a perícia foi eu. Então, pronto. Aí o perito. Aí o que, é que acontece? Vieram aqui no meu escritório fazer o acordo. Os filhos do Rodomir e o advogado dos filhos do Rodomir. Isso? É. Isso quando aconteceu isso? No início da ação. Não, 1994, por aí, quando okay. Assim, é. ok. Aí veio, eu, eu pedi, caro no meu terreno. É, uma vez que a justiça determinou a posse, o senhor vai demolir a igreja? Mas a, a área que está invadida, porque não é só a da igreja. Então, o, o processo, na verdade, engloba essas outras áreas também. O que o senhor pretende fazer lá no terreno?